Olá! Para criar uma nova sessão a uma página, basta você escolher o nome da sessão e clicar em Adicionar. Feito isso, você pode adicionar o conteúdo que quiser. Clique em Salvar Mudanças E pronto. Bom, é isso e obrigado.